Estamos ao vivo, Luciano. Boa noite. Boa noite. Bom, a todo mundo que está nos acompanhando aí, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela atenção, tenho certeza que vai valer a pena esse tempo de conversa, vai ser muito enriquecedor, vai ser muito é, é, edificante, com certeza. Então, quero começar apresentando meu convidado, né, o Marlon, é, além de um amigo, ovelha da igreja, congrega conosco desde 2008, dá para dizer que eu fiz o curso de noivar dele, o casamento dele, alguém que tem estado próximo, e ao longo desses anos, antes de trabalhar, hoje o Marlon é o responsável por toda a, a, a comunicação aqui do Orvalho.com e também nos ajuda lá na, na comunidade Alcance com a mesma área. Mas antes de entrar em detalhes, eu quero dizer o seguinte, já há muitos anos, o Marlon tem me dado muito boas dicas e conselhos nessa área de comunicação entrei no Twitter por causa dele, eu lembro quando decidi investir nos vídeos na plataforma do Vimeu e não do YouTube, ele falou, olha, você ainda vai mudar de ideia, né, e eu posso dizer que até hoje todos os conselhos eh, que ele me deu e eu ouvi, eu dou graças a Deus que eu ouvi, aqueles que eu não ouvi, eu me arrependo, né, porque o Marlon tem uma bagagem é, enorme nessa área, a graduação dele é na área de administração e marketing, ele fez uma pós-graduação em comunicação publicitária, tem mestrado em comunicação e linguagem, está fazendo doutorado nessa mesma área de comunicação e linguagem, é super envolvido com marketing digital e realmente me ajudou muito, né? Tirando é, a pegação no meu pé de alguns anos dos, dos meus filhos, em especial o Israel o pai tem que gravar vídeo pequeno, ele foi uma das pessoas que me convenceu a trabalhar com o Sub-12, quase tudo aquilo que a gente tem podido fazer em larga escala, apesar de alguns projetos serem muito antigos, anteriores, a visão ao Marlo, ele tem nos ajudado a viabilizar e ampliar esse alcance. E nas nossas conversas tem sido muito interessante é, ouvir essa bagagem que ele tem. Então, ele não vai é, é, usar tanto a terminologia técnica como quando ele está dando aula na faculdade, mas vai nos ajudar a entender algumas coisas que são muito importantes. Então, antes do Marlo começar a falar... Eu só quero dizer o seguinte, sempre na história a gente percebe que enquanto Deus fazia movimentos de avanços significativos do seu reino na terra, sempre houve uma preparação para esse terreno da comunicação. Então, para quem não sabe, né, antes de Jesus chegar, realizar a sua obra na cruz e depois enviar os seus discípulos a proclamar o evangelho, houve uma preparação em todo um cenário mundial quatro grandes impérios foram promovendo o que a gente pode chamar da versão de globalização da época. Primeiro o Império Babilônico, depois os medo Medopesas, depois a Grécia de Alexandre o Grande, foi no Império Grego, né, que se consolidou uma cultura e uma linguagem que o mundo passou a falar, como era o grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito depois, porque era a língua comum, mesmo nos dias do Império Romano, que por sua vez fez estradas para o mundo todo. Né? A Bíblia diz em Gálatas que Jesus veio na plenitude dos tempos. Quando Jesus vem, o caminho para a propagação do evangelho no mundo está todo preparado. Se a gente for para a época da reforma protestante, que devolveu a Bíblia na mão do povo, paralelo a esse movimento, Gutenberg inventa a imprensa. Então, a gente quer falar sobre algumas coisas que a gente percebe tanto na Bíblia, como ao longo da história, na importância da comunicação. E eu estou muito feliz nessa primeira de várias lives que nós vamos produzir aqui pelo Ministério, de poder ser justamente é, é, o Marlo, e fiz questão de começar com ele, porque a ajuda dele tem sido aqui muito valiosa. Então, Marlo, é, pode falar, de vez em quando, talvez eu né, faça alguma, alguma pergunta, lembrando dessas coisas que você tem compartilhado comigo, a razão pela qual eu quis ser compartilhado com outros, é porque todas essas nossas conversas têm me abençoado. E eu quero que você fique muito à vontade, haja né? como se a live fosse sua. E o que precisar, a gente vai conversando. Você administra é, a questão das, das perguntas, como você entender. Nós vamos tentar fazer desse tempo algo precioso. Estou muito feliz. Seja bem-vindo, meu amigo. Que bom. Muito legal. Obrigado pelo convite, Luciano. Primeiro, boa noite a todos. É um privilégio estar aqui na, na frente da câmera. Normalmente, a gente está nos bastidores, trabalhando para tudo acontecer. E é uma grata satisfação, especialmente, é, poder compartilhar sobre essa questão da comunicação estratégica ou desse poder que há, que há na comunicação. É importante ressaltar para todos que estão acompanhando aí, às vezes não entendeu o que está que acontecendo, que o propósito do Ministério Orvalho.com é ser um ministério de ensino ao corpo de Cristo. E dentro desse processo, a gente pensa em várias possibilidades, várias ações para a gente colocar isso em prática. Então, tem os livros, tem a escola, e essa live, nesse momento que a gente está, a gente achou oportuno começar, e por isso estamos nesse start inicial. Assim. Então, a gente está testando questões técnicas, e, e por aí vai. Mas o, o propósito da live em si, do fato de eu estar aqui, é de despertar a igreja, principalmente é, a liderança e os pastores, para a importância da comunicação Dentro da igreja. A comunicação, historicamente, ela sempre teve atrelado a algo secundário. Então, desde a Revolução Industrial, lá a, a, as empresas produziam os produtos, e a comunicação era para informar a produção dos produtos, e não necessariamente algo primário para a natureza de uma empresa normal, do, do cenário capitalista convencional. O evangelho não deveria ter a comunicação como secundário, porque ela é a premissa do evangelho. E de anunciar e levar as boas novas, isso tudo envolve comunicação. Então, é por isso que a gente quer fazer essa, essa live, essa conversa, como um manifesto mesmo, para a igreja acordar da importância e da influência que ela pode ter a partir desses mecanismos de comunicação, né? Posso falar? Pode, pode. Eu ia comentar que essa questão da proclamação do evangelho, né, da, da comunicação, ela envolve muita, muita coisa. A gente pode falar do, do conteúdo, da mensagem, mas eu acho que mais adiante a gente aborda algumas dessas questões. É, ao longo da Bíblia, a gente percebe que a comunicação ela precisa ser eficaz. Né? Então, não só no discurso, mas em se fazer ser entendido, nos meios... É, é, que ajudam a, a, a propagar, mas eu vou esperar você construir um pouquinho mais para a gente poder falar aí das, das próprias epístolas, né? E muita coisa é, que permitiu que o mundo estivesse sendo revolucionado pelo Evangelho, porque os recursos de comunicação da época foram muito bem utilizados. Então, historicamente, a comunicação é, sempre foi tratada como secundária, mas, ao mesmo tempo, ela exerceu um poder muito grande na sociedade. E o que é um alerta para a igreja hoje é a importância de perceber o movimento que acontece desde os anos 90 para cá. Por que os anos 90? Que foi o momento da chegada da internet comercial no Brasil. Em meados de 95, por ali, a internet chegou. O que, que o Eliseu Verón, que é um autor argentino, fala? Que nesse processo de mediatização existia um poder, o um grande poder da mídia. Então, o que é essa mídia que ele trata ali? Especialmente a grande mídia, então o poder da televisão, do rádio, das revistas, dos jornais da época. De 95 para cá, o Eliseu Verón fala que esse poder foi fragmentado. Fragmentado entre quem? Entre os indivíduos e as instituições. Os indivíduos, de certa forma, já se empoderaram desse poder e sempre que a gente falar poder aqui, entenda como influência, essa, os, os indivíduos já se empoderaram dessa influência, e as instituições ainda não despertaram para essa força que tem, especialmente as igrejas. A igreja tem uma força, um potencial de comunicação que nem sempre ela es, explora da maneira devida, de modo estratégico. Quando a gente fala de indivíduos se empoderando, a gente tem influencers, que é o termo do momento, então, você pega um Whindersson, você pega outros que nem vamos fazer merchan, que eles não merecem, mas a Gabriela Pugliese tem vários influencers assim, que, que cresceram como indivíduo. E uma igreja média ali, ou pequena, de 300 pessoas, por exemplo, ela já tem um potencial de reverber reverberação muito grande na comunicação. E a, o nosso intuito, e o e eu especialmente trabalhei isso na minha dissertação do, do mestrado, é que quando a gente trabalha com, com a estrutura de conteúdo, que eu vou falar um pouco mais para frente, a gente começa a desenrolar essa, essa coisa do poder na comunicação. E quando a gente fala em poder, a gente não está tratando do modo coercitivo. O Manuel Castells fala disso num livro, que aliás é muito legal indicar livros nesse momento, né? É, que é o poder da comunicação do Manuel Castells Ele trata disso, que o poder da comunicação, ele não está na repressão ou de uma forma coercitiva, mas está sim na influência que isso exerce na sociedade. Isso é muito atual a julgar, e as discussões, a imprensa é tendenciosa não é, enfim. Então, a igreja precisa é, despertar para isso. Assim. Então, quando a gente... Mas como... A... A pergunta é como é, exercer esse poder na, como instituição. A base do que eu estou desenvolvendo na tese, eu estou chamando de estrutura de conteúdo. O que, que é isso? Eu pego os pilares do marketing de conteúdo e adiciono um terceiro elemento nele. Então, o que, que seriam essa, esses, esses três elementos dessa estrutura de conteúdo? que toda a igreja deveria fazer e nem sempre faz é a produção de conteúdo recorrente a autonomia sobre a veiculação e um discurso que conecte ao coração do indivíduo ou um discurso praxis que é a base do que eu tô falando é que conecte a uma estrutura de sentimento que basicamente é tá atrelado à cultura de um período então quando a gente fala de produção de conteúdo recorrente, é, é o maior desafio da, das empresas, e, e especialmente no nosso caso aqui, das igrejas, ela conseguir essa consistência. Talvez quem está assistindo ali pode até colocar nos comentários se você já tentou um projeto, por exemplo, de começar um canal no YouTube. Quando a gente fala aqui de produção de conteúdo recorrente, não adianta você começar um canal e trabalhar por ele três meses é preciso ter essa recorrência então quando a gente trabalha com esse planejamento estratégico a gente vai estabelecendo essa recorrência a partir do conteúdo a, é, a recorrência Marlon desculpa interromper que ela, ela não precisa ser diária mas ela ela tem que ser frequente a periodicidade né eu eu lembro quando nós começamos o sub-12 você discutiu isso comigo e nós decidimos seria semanal então, eu lembro que você falou assim para mim, nós só vamos começar esse projeto, se for para nunca falhar. Tanto que a gente começou a produzir conteúdo antecipado, editar e deixar agendado para evitar isso, né? Então, é, às vezes alguns pensam na recorrência, imaginando que tem que ser muita coisa todo dia, mas é, definido o, o tempo, tem que ter constância. É isso? É isso, e sabe que isso é o maior desafio da, das igrejas e das instituições. Por quê? porque a gente vive num cenário muito acelerado. Então, a gente quer tudo para ontem. Assim. E essa produção de conteúdo recorrente, te teve o Content Marketing World, que é o principal evento de marketing de conteúdo do mundo, um dos especialistas estavam falando lá que para você começar a ter resultado em termos de marketing de conteúdo, que é essa produção de conteúdo recorrente e autonomia sobre a veiculação, você precisa de pelo menos nove meses trabalhando o conteúdo. E o que acontece hoje... É uma gestação. É, é bem isso. E o que acontece hoje é que no processo acelerado que a gente vive, a gente não tem tempo para fazer isso. Outro aspecto importante da comunicação, pensando nessa questão da recorrência, é que historicamente, pelas consultorias que eu faço em algumas igrejas ou do, do cenário que a gente vive, que eu também sou responsável pela comunicação da Alcance aqui em Curitiba, a gente tem, isso não, não é necessariamente errado, mas é um, é, um, é um processo histórico da gente preocupar da, da comunicação de dentro para dentro. Então, a gente está preocupado em divulgar a conferência, fazer o, a, a ambientação do palco, fazer a comunicação do evento que a gente vai trabalhar, divulgar as atividades rotineiras da igreja, isso é muito legal. Mas quando a gente fala dessa, dessa potência que há na igreja, é de expandir as paredes da igreja e trabalhar um conteúdo que, que impacte a sociedade. Então, e a gente tem, ontem mesmo, teve uma o alcance mais na Alcance Curitiba tava o, o, o Coronel Pericles, que é o, o, o boss assim, da, da polícia. O Militar. Mandante geral, né? Tá Meu, é, o né? mandante geral, esse é o tema que eu queria lembrar para substituir o boss, ele é o comandante geral da polícia militar, é um cristão, ele tem muito conteúdo para reverberar, e as igrejas não, não se apropriam disso, para comunicar para fora, ou nem sempre se apropriam, algumas igrejas até fazem o trabalho, mas pecam nessa consistência, então eu brigo, eu brigo no bom sentido, assim, muito no, no sentido, assim, não adianta se fazer uma superprodução por por um mês, dois meses. É importante o que, que você dá conta de fazer. O que, que com a sua estrutura você consegue fazer. Porque é, também é, é, é importante a gente entender a realidade de cada um. Então, no nosso caso, a gente foi para Israel, viveu uma experiência incrível de gravar lá. Foi um projeto muito bacana. Mas, às vezes, a, quem está nos assistindo não tem a, a, a possibilidade, nesse momento, de fazer isso, e, e daí aborta tudo. Mas você pode começar com, com o que você tem. Então, de repente, fazer uma revista da igreja com os materiais que você tem, começar a trabalhar a rede social de forma consistente, com uma pauta determinada. Então, toda segunda-feira vai ter um, uma frase do pastor. Na terça vai ter um trecho da mensagem. Na quarta, vamos colocar o resumo da palavra. Porque o, o mais difícil dentro das empresas é ter o conteúdo e no caso das igrejas a gente já tem o que precisa ser feito é trabalhar isso de forma consistente dentro do processo então dentro da estrutura de conteúdo é trabalhar um conteúdo recorrente o segundo tópico que eu trabalho e desenvolvo isso na tese é você ter autonomia sobre a veiculação então, o que é, antes, antes de você passar para a autonomia, me permita, lem, é, Marlon, lembrar aqui que essa coisa de planejamento, ela é bíblica e envolve tudo. Então, em Lucas 14, Jesus, para poder falar de quem queria ser discípulo dele, botar na ponta do lápis o que significa, ele dá um exemplo prático. e diz, olha, ninguém que constrói uma torre faz isso sem primeiro sentar e calcular quanto custa para ver se pode ir até o fim. O que eu percebo é que, às vezes, na, na, na comunicação tem essa empolgação, né? cara, também precisamos ter, todo mundo está fazendo. Às vezes, ele nem entendeu o quão estratégico, o quão poderoso. Às vezes, é mais aquela questão de tendência e não se planeja. Então, só lembrar que planejamento não é algo que a gente precisa só para comunicação. Toda a vida envolve planejamento. Vai casar, tem que planejar. Vai ter filhos, tem que planejar. A vida, né? pelo menos aquela que se desenrola de forma bem sucedida, não pode ser só improviso. Tem que ter planejamento. Então, só lembrando, gente, porque eu já vi gente falar ah, você tem que planejar muito, não é para mim. Não, a vida requer que a gente se exercite nisso. Então, é, quando eu comecei a ter que planejar a comunicação, era algo novo para mim. Mas em outras áreas da minha vida, planejar não era algo novo. Então, a gente tem que se adaptar e entender a importância que isso tem para as próximas etapas. Desculpa, Marco, continua. Autonomia sobre a veiculação. Lembra que sempre. A, a, a ideia é justamente essa: a gente fazer essa conversa, assim, porque uhum. eu estou trazendo a questão técnica, né? e eu acho que cabe muito essa questão de, à luz da Bíblia, onde isso se encaixa. Porque uhum. tem um aspecto que é importante, assim, que geralmente, quando a gente trata com a igreja, existe um, uma romantização do processo. Então, a gente recentemente fez um vídeo, um sem filtro, é, falando sobre dízimo em tempo de, de, de, de quarentena e de crise. É, porque, e daí, no, no desenvolvimento do vídeo, a questão de que o princípio não muda. Então, o, e a gente pensa em vídeos assim, porque tem muita gente que questiona, que, ah, poxa, a igreja, falando de dízimo, a igreja é uma estrutura viva, que está num cenário é, que precisa pagar a conta, precisa pagar a luz, então existem coisas práticas e, e a comunicação deveria ser uma delas que precisam ser feitas e que não envolve só a questão espiritual da coisa, existe uhum. uma questão prática da coisa. Ainda que, é, por mais que a gente tenha estratégia, isso já aconteceu é, é, até no, no, no caminho da palavra, Teve uma situação assim que a gente planejou um formato e o Luciano teve uma revelação, uma instrução de Deus de fazer em outro. A, a estratégia é final, né? A estratégia é um parâmetro para a gente trabalhar, mas não necessariamente a gente vai deixar de ouvir a voz de Deus, que isso seria bobagem. É mas importante essa... falar isso. Porque se tiver uma direção de Deus, é lógico que ela prevalece. Agora, alguns, em nome de pode ser que tenha, também não planejam. É, em relação ao caminho da palavra, é, é o seguinte: a gente tinha é planejado ter um momento de. A, a, a ideia era falar de Bíblia, onde tudo aconteceu, então a gente teria uma introdução, falando do, de, do local, um pano de fundo, geografia, história, às vezes arqueologia, depois a palavra em si. E um dia Deus falou comigo, que eu deveria, é, é, nesse programa específico, o Caminho da Palavra, que eu deveria pregar família, mesmo quando eu não falasse sobre família. Aquilo me parecia um enigma. Dizer, mas como que eu prego família sem falar de família? O Espírito Santo disse, você vai ter um quadro final, e isso não estava no nosso planejamento, né? onde você senta com a sua família para fazer a aplicação prática. E eu lembro, quando eu falei de fazer isso, não, o Marlon falou, poxa, mas nós gravamos uma introdução e uma palavra lá onde tudo aconteceu. Você não vai conseguir estar com a família toda. Depois esse quadro entra gravado em outro lugar, em outro tempo. Não sei se tem muito a ver, mas eu lembro que eu falei, Marlon, Deus foi muito específico, o Espírito Santo falou, e falou, aí muda tudo. Né? Então assim, a gente não está aqui dizendo que não exista o elemento espiritual, mas também não precisa espiritualizar o tempo todo até onde Deus não deu direção. É, quando a gente olha para a Bíblia, a gente sempre vê uma combinação de Deus capacitando pessoas espiritualmente, mas que também tinham capacitação natural. Né? Bezaleel, que é usado lá para a indicação do tabernáculo, ele já era um baita de um artista. Deus ungiu para que ele fosse além daquilo que tinha. Mas Deus pegou os melhores artistas, naturalmente falando, e depois os capacitou ainda mais. Ele não pegou gente que não sabia nada de arte. E a gente pode dar exemplo disso em várias áreas. Então, assim, é, muitas vezes me incomoda ver igrejas que ficam assim, ah, é só unção, um é só a graça de Deus, e eles não se aperfeiçoam em fazer o melhor e aquilo que é excelente. Então, muito bom. É, essa da autonomia, gente, que o Marlon vai falar agora, foi um ponto que eu achei que ia demorar para ele me convencer. É, em dez minutos de conversa, eu estava convencido, mas eu nunca tinha pensado nesse assunto até ele falar, ah, eu acho muito importante... Que não só pastores, líderes e gente envolvida na comunicação pense um pouquinho sobre isso. Eu não sei se a gente pode voltar já para a autonomia, Marco. Então, são três pontos, né? Recapitulando. Então, a gente fecha aqui a produção de, de conteúdo recorrente. Então, a gente precisa de consistência é, no, no conteúdo que a gente vai fazer. Ainda que ele seja mais simples, mas que ele seja consistente. O segundo tópico desse tema que eu estou desenvolvendo na tese, que chama estrutura de conteúdo, diz respeito à autonomia sobre a veiculação. Então, o que acontece? Quando a, a, chegou, a, lá no começo do Facebook, houve uma euforia muito grande das empresas que elas tiravam o site do ar e faziam só o Facebook. E algumas, ainda há resquício desse tipo de movimento, e, e pior, Há uma cultura muito grande de rede social. Quando a gente fala, a gente não está falando de exercer influência na sociedade, o poder da comunicação, o primeiro tópico é essa produção de conteúdo recorrente, e o segundo é essa autonomia sobre a veiculação. O que, que é essa autonomia? É você investir a maior força nas suas mídias próprias. O Basicamente, que... é só casa própria em vez de morar de aluguel. E o que, que significa isso? Você está, por exemplo, no Facebook. Eu, eu costumo dar esse exemplo que o pastor levantou. Você está no Facebook, é tipo você morar de aluguel. Você tem uma audiência ali, você está impactando pessoas, mas aquela audiência é do Zuckerberg. Ela é lá do Facebook, ela não é sua. Ele pode Porque... te censurar, ele pode te derrubar. Não, tem casos emblemáticos, assim... Oh teve um, alguns perfis assim, com milhões de seguidores, que por falar algo que não condiz com a ideologia da empresa, que vamos lembrar que o Facebook é uma empresa, eles simplesmente derrubaram a página. Então você trabalha ali anos, e isso eu, eu, eu exerço o domínio próprio quando eu escuto isso, as pessoas se vangloriando do número de likes, do número de curtida. O número de like, número de curtida, é uma, é uma lógica antiga, defasada, é uma lógica de televisão. É a lógica do Ibope, que contava a quantidade de pessoas. O, Marcelo... o próprio Instagram já está nessa briga de não ficar mostrando mais a, a, a visualização e o like, né? Exatamente, porque isso é, é bobagem. assim. É, a, a gente precisa ter consciência de trabalhar que sim, a gente não está falando para não trabalhar as redes sociais, a gente faz muito isso, mas sempre, na medida que a gente consegue, na medida do possível, a gente direciona essa audiência para a nossa mídia própria. Então, o que seriam essas mídias próprias? O seu site, eu entro, tem igrejas, lógico que não vou citar nomes aqui, mas enormes, que elas têm são incríveis em Facebook, em Instagram mas elas não têm um site consistente. E o site é quase que a segunda igreja. Existe um movimento nos Estados Unidos grande de transformar a, o site e a estrutura online quase como se fosse um, um outro campus da igreja. Isso uhum. dá para a gente fazer uma live só para discutir isso, em que medida isso bom, é bom. Um exemplo prático hoje, a gente está transmitindo uma plataforma dessas, mas chamando todo mundo que a gente puder, dentro do nosso próprio site, não é? Exatamente. Por que, que a gente faz isso? Porque a audiência que está no seu site, primeiro ela é mais engajada com você. Então, mais do que visualização, é importante a gente mensurar o engajamento. E o engajamento a gente não consegue mensurar necessariamente com números, somente. É, eu, eu comentei, eu, eu vi que o um Marciano está assistindo a gente, que é o pastor sênior da Alcance Curitiba, e a gente estava comentando de um alcance mais, que a gente fez toda uma discussão, que a audiência, ela foi boa, mas ela não foi a, a mais incrível do mundo. Mas eu saí muito feliz da, daquele alcance mais, porque a interação gerada naquele ambiente eram das pessoas da alcance Curitiba. Então, muito mais importante do que você ficar contando quantos views deu na sua transmissão da igreja, é você entender o quão a igreja está engajada com a sua causa. Então, quando a gente fala de autonomia sobre a comunicação, é justamente isso, você ter autonomia sobre aquela audiência. Então, no teu site, você consegue instalar o Analytics do Google, para você mensurar, por exemplo, no Alcance, eu faço isso a cada 15 dias. Eu entro no, no Analytics e vejo quais os estudos da área do site têm é, tido mais acessos, e mais interação, e as pessoas comentam mais. A partir disso, eu passo feedback para o Luciano. Então, olha, por exemplo, isso é bem marcante para a gente. Nos últimos três anos que eu monitoro isso, eu percebo que o tema família está sempre ali, de dez é, links mais acessados, sete têm alguma, algum tipo de relação com família. Então, é um tema importante. Isso serve de direcionamento estratégico, para a gente colocar em oração e começar a produzir outros materiais, ou um, outro conteúdo que a gente surpreendeu a gente, a gente falou muito sobre, é, fez um curso sobre jejum, e tinha um, um post no, no, no site sobre jejum, é um dos mais acessados. Então, a hora que a gente vai monitorando isso, a gente vai, e, e com alguns cruzamentos de informação, uma das conclusões que eu cheguei, em termos de produção de conteúdo, é importante a gente falar sobre as práticas espirituais. Então, isso pode vir de revelação? Pode, claro, super legal, na oração, isso acontece. Mas quando você tem essas ferramentas, por que não usar? É importante a gente mapear os cenários, trabalhar com essas ferramentas para entender o, o cenário como um todo. É, o outra... livro de provérbios diz, Marlon, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Isso serve aí para os pastores. Então... Se a gente tem ferramentas que nos ajudam a entender como elas estão e a necessidades, nos ajuda também a apresentar a solução. É a mesma coisa que você tirar do médico todo o poder de diagnóstico, como é que ele vai dar uma receita, uma prescrição correta? Né? E isso, é, repito, o Espírito Santo pode nos dirigir, mas às vezes ele só quer que a gente olhe, preste atenção um pouquinho em qual é a necessidade gritante. E também não quer dizer que a gente vai falar só da necessidade que vê mas, no mínimo, a gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade. É assim que a gente cria filhos, é assim que a gente discipula as pessoas. Você vê os momentos de ensino de Jesus? Normalmente tinha a ver com aquilo que ele estava observando. Os discípulos estão disputando quem é o maior, ele vai falar sobre liderança servidora. Né? Então, assim, essa, essa questão de, de ficar de olho, observando, ela também é bem bíblica, vamos lembrar disso. E quando a gente fala em autonomia sobre a veiculação, voltando a esse tema, então, eu mencionei do site, da importância de trabalhar o site. Outro aspecto que a gente pode trabalhar é o e-mail marketing. Daí, quem trabalha mais com marketing digital, numa linha mais modinha, vai dizer assim, nossa, mas ninguém abre e-mail marketing. É, foi Você... a minha reação para o Marlon, aqui eu quero oh, contar tá. isso. Você está falando eles, de modinha... Ele, ele, ele falou assim para mim, olha, primeira coisa, se você quiser que a gente trabalhe junto, nós vamos construir um banco correto para trabalhar e-mail marketing. Eu falei, Marlon, pelo amor de Deus, não é possível que você, estudando isso tudo, você vai me falar isso. Ele falou, justamente porque eu estou estudando, eu vou te falar. Eu falei, cara, ninguém aguenta receber e-mail. Ele falou, você está pensando no spam. E eu lembro que você falou bem assim para mim, Marlon. Ele falou, oh, você que viaja, com certeza você olha um e-mail da, da Gol, da Azul, da Latam, do Melhores Destinos... E o engraçado é que ele começou a falar exatamente aquelas coisas que eu mais prestava atenção. Então ele falou assim, aquele assunto de interesse ainda vai focar. O que você não quer é aquilo que não tem nada a ver com você. Então, é, alguém comprou o seu banco, está te mandando informação que você não quer, o, o índice de rejeição é altíssimo. Mas a pessoa entrou no seu site, ela disse que quer receber, ela está abrindo a porta para você. E isso foi uma das grandes revoluções que nós tivemos, foi trabalhar o e-mail marketing. E, e, na verdade, por que que dá, dá resultado para a igreja trabalhar de forma consistente em meio marketing? Porque você fala com uma audiência que quer te ouvir. Então, é. um exemplo, assim, eu prefiro ter 100 mil inscritos no meu mailing de, de pessoas ali que se cadastraram, que querem receber algo, do que propriamente 3 milhões numa, numa live é. ou numa, numa situação aberta. Porque... É, quando a gente trabalha e tem autonomia sobre essa veiculação, a gente começa a, a trabalhar de acordo com os interesses da instituição. Então, é, primeira, eu ia falar disso, eu tinha esquecido. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando a gente chegou na Alcance Curitiba, com essa intenção de trabalhar um conteúdo estratégico, de reposicionar a marca da empresa, da empresa, desculpa, da igreja, é, a gente pensou em, em conhecer mais o, o público da igreja. A primeira coisa que a gente fez foi uma pesquisa. Então, o, trabalhar com pesquisas são interessantes também. É claro que tem a, o que no mercado a gente chamaria de imersão antropológica, que é essa relação que o pastor tem com a ovelha, isso é sensacional, isso dá muito insights do, do cenário da igreja mas também aplicar técnicas de pesquisa ajudam quando você está operando dentro da tua estrutura e da tua, da tua mídia própria. Então, a gente falou de site como possibilidade, a gente falou é, do e-mail marketing, a gente tem algumas igrejas, isso é super legal, trabalhar com revista, daí você pergunta assim, nossa, mas revista, alguém lê revista? Sim. É uma das, um dos maiores cases de marketing de conteúdo do mundo é da TAN, com a revista delas. Tem um livro que chama Killing Marketing, do Joey Pulitzi, que ele fala sobre a morte do marketing. O que ele está querendo dizer? Que quando, e isso é importante a igreja ter no radar, quando uma empresa, uma instituição, uma igreja, ela opera como se fosse uma empresa de mídia, se tiver que guardar uma coisa da live, é, é essa, assim. Como que eu, como igreja, posso operar como se fosse uma empresa de mídia? Produzindo conteúdo. Quando você produz conteúdo é, recorrente e está ali é, trabalhando a sua mídia própria, você... a produção aqui está influenciando na nossa live aqui. É, quando a gente trabalha um, um, esse conteúdo recorrente e, e na sua mídia, no caso da revista da TAN, o marketing deixa de ser uma despesa e passa a ser uma receita. No caso da revista da TAN, que é por causa disso que o Joy Politzi fala dele, então é importante a gente trabalhar essa questão de encontrar quais as mídias dentro da igreja eu posso utilizar. De repente, é uma televisão que você instala dentro do templo e vai conseguir comunicar é, com os membros de uma forma mais efetiva. Mas o importante é isso. Não significa não trabalhar a rede social, mas a rede social tem que ser periférica dentro desse todo da comunicação. Então, a gente tem a questão da produção do conteúdo recorrente, a gente tem a questão da autonomia sobre a veiculação e a gente tem um elemento importante que você levantou ali que está relacionado ao discurso que a gente utiliza dentro desse, desse todo. Então, a linguagem que a gente vai utilizar e as formas de, de, de trabalhar, é, eles são muito importantes. Quando, no, na tese, o que eu estou chamando dessa coisa do discurso, eu estou falando de um discurso e praxes que conectem a uma estrutura de sentimento de um período. Tem vários conceitos aí, dá para fazer live para cada um deles. Mas o princípio é eu falar algo que conecte a cultura do período. Então, quando a gente vai lá para Israel e grava no caminho da palavra, nos lugares que tudo aconteceu, eu estou indo com uma câmera DSLR que está gravando numa linguagem cinematográfica que gera sinapses na pessoa que está assistindo e aquilo gera conexão. Então, eu consigo conectar uma história de dois mil anos atrás através da linguagem que eu estou utilizando. A grosso modo, seria isso. Só que qual que é a novidade daí? Isso eu estou eu terminando de escrever o segundo capítulo da tese, só para esse ponto, eu estou usando quase 100 páginas. Mas, de modo resumido, qual que é o princípio disso? O discurso, por si só, ele não é novidade. A publicidade já faz isso desde os anos 30, vem... Isso não é novidade. Qual que é a novidade desse ponto levantado na tese? Que é um discurso barra praxis. É um discurso barra a prática desse discurso. Praxis porque... é a palavra grega para prática, né? Ou não? É, mas na academia a gente usa praxis porque é mais gourmet, vamos dizer assim. <risos> mas, é, mas é essa a ideia. Então, o que, e por que, que isso é relevante? porque hoje a gente conversa com o sujeito hipermoderno. Algumas teorias falam de pós-moderno, Jameson, Lyotard e outros, outros autores falam de pós-modernidade, o Bauman fala sobre modernidade líquida, que é um termo interessante para a gente pensar nisso, porque se a gente perceber o cenário que a gente está, a gente foi, como sociedade, desconstruindo as estruturas sólidas da sociedade e tudo ficou muito líquido, muito efêmero. Nesse cenário de efemeridade, esse sujeito hipermoderno que o Lipovetsky fala, ele vive os valores da modernidade de forma exacerbada. Então, é, o, a, o consumo vira consumismo, a produção é uma hiperprodução, o tempo é tudo muito acelerado. E esse sujeito hipermoderno, o Stuart Hall fala isso, tem vários autores que falam disso, o próprio Manuel Castel trata um pouco disso. Esse sujeito hipermoderno, ele é um sujeito fragmentado culturalmente. E essa fragmentação cultural gera, vocês pastores devem viver isso o tempo inteiro, uma crise de identidade no indivíduo. Então, o adolescente ali, que é um menino, está ali com dificuldade se ele vai ser menino ou menina, porque ele está sendo bombardeado e ele especialmente fora da igreja, que não tem uma estrutura sólida, ele é fragmentado culturalmente. Quando a gente tem, e não quero gerar polêmica, mas é um bom exemplo, é, meninos é, levantando, é, é, questionando a, a relevância da Bíblia, ele está partindo de um, de um discurso hipermoderno. Por quê? Porque ele quer des desconstruir a tradição. Que é desconstruir a base que nos trouxe até aqui. Isso é uma linha pós-moderna ou hipermoderna, ou de um contexto de modernidade líquida. Então voltando Atacar ali, absolutos. voltando ali a, a questão por que que eu estou fazendo essa volta para defender a importância do discurso praxis? Porque esse sujeito hipermoderno, fragmentado culturalmente, ele é carente de sentido. E esse sentido não se dá só pela narrativa. Um, uma das hipóteses que eu trabalho na tese é que o sujeito hipermoderno, ele vive o discurso, mas ele não vive a materialidade. Olha que doido isso. Então, se a gente pega na moda, por exemplo, é, é, foi, agora nem tanto, mas era moda até algum tempo atrás, as meninas usarem a camiseta do Ramones, por exemplo, que é uma banda de punk rock. Então, existe um discurso ali, naquela camiseta. Mas ela odeia ouvir punk rock, então existe um discurso, não existe a materialidade. No próprio é, linha de, na, na, no, no universo de pesquisa lá no doutorado, a gente tem vários doutorandos, então eu tenho o discurso, eu sou doutorando, mas nem todo mundo lê, nem todo mundo dá aula, nem todo mundo pesquisa, tem muita gente que dá migué, é o gato ali, enrola. Então, o cara se diz pesquisador, mas ele não mergulha na leitura e na praxis da coisa. E no meio cristão, isso é muito verdade também. A gente tem um discurso, eu sou cristão, mas se a gente fizer uma pesquisa, quantos leem a Bíblia toda semana? Quantos fazem devocional? Quantos oram todos os dias? Então, então a gente tem um rótulo, eu sou cristão, mas nem sempre se tem a materialidade. Desculpa. Bom, o desafio, Marco, de ser praticante da palavra e não só ouvinte, vem desde o início. No entanto, nessa era pós-moderna, onde o, o, os valores sólidos viraram líquidos, isso está cada vez mais complicado. Sim. E nesse contexto do sujeito hipermoderno fragmentado culturalmente, ele é carente de sentido. E esse sentido se dá não só pela narrativa, mas pela práxis. Eu não combinei bem isso, mas eu acho que é super válido o exemplo. Por exemplo, eu mencionei o link ali do jejum. Então, é um link que deu muito acesso, as pessoas estão engajadas com o tema. A gente fez um curso sobre isso. Mas só aí... Não, é esse é o ponto da, da, que eu desenvolvo na tese. Só o discurso por si, ok, legal. Mas na medida que a pessoa que está ensinando, no caso, o Luciano, vulgo você, é, faz isso. E faz quase que seguido, assim, dois jejuns de 40 dias, e a gente aqui no dia a dia vendo essa realidade de agenda, de não cancelar agenda, viajando, pouca gente sabe, mas você estava lá em Israel dessa última vez com 50 graus de sol, fazendo o jejum, então isso vai espalhando no, no universo que a gente está inserido poxa, ele tem um discurso, ele proclama aquela mensagem, mas ele também pratica e quando a gente, que o propósito da live é falar sobre igrejas e, e enfim, quando a igreja opera produção de conteúdo recorrente, então eu produzo um conteúdo de forma frequente, quando ele tem autonomia sobre a veiculação ele conversa com a audiência de modo direto. Eu, eu não mencionei, mas, por exemplo, um, um dos da mídia própria que a gente tem aqui no Orvalho são os casas de Zadok. Então, eventos são canais importantes. Então, e, e, e eu vou abrir, vou fazer uma digressão do que eu estava falando anteriormente. Mas, por exemplo, pouca gente sabe, mas todos os eventos casas de Zadok, a gente tenta pegar o e-mail de todos que participam. Então, eu estou usando uma mídia própria para captar que no marketing digital seria o lead, então eu capto o e-mail e eu não converso com essa audiência somente naquele evento, eu converso ao longo do ano. Então, as pessoas sabem que vai acontecer uma live, sabem que a gente vai relançar o livro Propósito da Família, então a gente conversa com as pessoas. Fechando a digressão, voltando para os tópicos. Então, a igreja precisa trabalhar com produção de conteúdo recorrente, autonomia uhum. da veiculação, e um discurso barra praxis que conecte a estrutura de sentimento do período. Me chamou a atenção, eu acho que você conseguiria explicar melhor que eu, é, que esse, esse, esse tópico, a gente estava gravando lá em Atenas, no Areópago, e você falou como que Paulo usava isso... É, para falar com as pessoas ali na, naquele contexto. É justamente isso, assim, é um bom exemplo. Se você quiser discorrer sobre ele. É, em Atos 17, quando Paulo está lá em, em Atenas, interessante que ali não estava a grande população. A, a, a grande população ele vai encontrar depois em Corinto, uma pregação diferente. Mas em, em Atenas ele vai atingir ali uma classe pensante, governante, era né, o palco da filosofia daquela época, e Paulo entra antes do discurso dele, fazendo um link com o altar ao Deus desconhecido. É, há uma relação entre esse altar da, ao, ao Deus desconhecido e quando Paulo escreve é, a Tito, é, perdão, a Timóteo, falando de um, um, um poeta grego, né, que falou que os cretenses eram bestas, feras. E é interessante como Paulo, com essa conexão cultural, é, ele dá, não é só um show de conhecimento, mas assim, de, de conexão. Né? Eu, eu tive uma experiência muito interessante que, que revolucionou meu ministério logo cedo na pregação. Foi em agosto de 1995. Eu, eu lembro que Deus falou comigo num sonho três vezes. Ele repetiu né, as mesmas frases. Eram três frases foram repetidas três vezes. E nesse sonho Deus falava assim comigo: ilustre suas pregações, dê exemplos. Jesus fazia isso. É impressionante você olhar para Jesus, como ele conectava com o povo, falando do lírio do campo, falando das aves do céu, é, é, e normalmente, eu percebi depois disso, que as pessoas normalmente não lembram o tema da mensagem que você deu, nem sempre elas lembram qual foi o versículo ou o trilho que você se moveu, mas normalmente eles se referem às minhas mensagens, aquela mensagem você fala do seu primo, aquela mensagem você conta aquela história, né? porque a, a, a, a comunicação envolve alguns fatores, então, essa questão de falar língua, entrar no mundo da pessoa, é, ela é muito, muito importante. A gente tem que ter uma comunicação que faça sentido. E eu, eu acho curioso ouvir o Marlon trazer todos esses estudos, o que todo mundo está falando, e ao mesmo tempo ficar pensando, meu Deus, a Bíblia está tentando deixar a gente a par dessas coisas, quando ninguém entendia direito o que era comunicação e marketing. Falando em comunicação, é, se der tempo, Marlon, não sei como, como nós estamos aí, porque eu sei que você quer responder algumas perguntas, mas é interessante aquela questão que você me, me falou, que Platão não era muito a favor da escrita, que sempre, às vezes, existe um certo preconceito com novas mídias, não sei se dá, em algum momento, não precisa ser já, para a gente dar um panorama nisso. É o que acontece que toda nova tecnologia, existe uma euforia em torno dela, e existe também a resistência. É, é uma linha teórica que, que isso, é, dentro da academia, a gente tem algumas filiações teóricas. Então, eu não partilho dessa filiação. Mas McLuhan que é um, um grande estudioso de comunicação, ele fala de determinismo tecnológico. Eu não acredito nisso. Não é a tecnologia pela tecnologia que faz a coisa. E muita uhum. gente, especialmente os mais novos, chegam, ah, eu aprendi na faculdade, isso, pastor, vamos fazer... Não é bem assim. Mas também tem o outro lado, aquela resistência de, não, sempre foi assim, é, e vai ser assim. Isso não é saudável para a igreja, a gente precisa do meio termo. Se a gente pensar em termos de tecnologia, lá na, na pré-história, assim, as pessoas se reuniam para passar o conhecimento de modo oral. Era Se reuniam nos anfiteatros e a coisa acontecia ali. Com a tecnologia surgindo, qual tecnologia? A escrita. Quando surgiu a escrita, Platão foi contra isso, porque isso iria afastar as pessoas. Não é o que a gente ouve em relação ao celular, nossa, o celular está afastando as famílias. Não é o celular. Afastou tá... a gente perto, mas aproximou a gente longe, né? Exatamente, não é o celular que está afastando. Isso é determinismo tecnológico. São os usos. Da, do celular e da tecnologia que fazem a coisa acontecer. Então, historicamente, se não fosse a escrita, a gente não teria recebido a palavra até hoje. Se não fosse Exatamente. a mesa de, de Gutenberg, lá com Martin Martinho Lutero se apropriando disso, então ele tinha um conteúdo bom, usou a mídia da época. Então, hoje, qual que é a nossa mídia da época? É a internet. Eu não estou falando que todo esse conceito diz respeito à internet. Mas é fato que a internet potencializa tudo isso. E assim, para fechar esse raciocínio, a gente ir para a parte das perguntas, para a gente conversar um pouco com o pessoal, estou vendo que tem bastante interação aqui. Se tiver alguma pergunta, vai mandando, a gente vai tentando responder. Mas por que tudo isso? A gente começou ali. É, que a, a comunicação sempre foi vista como secundária, mas ela é prioritária quando a gente fala de, de reino de Deus e é, de levar o evangelho, a comunicação é, tem que ser uma prioridade para nós cristãos. A gente falou da, do, da, da estrutura disruptiva que aconteceu a partir dos anos 90, que o poder saiu da mão da grande mídia e passa a, a compartilhar espaço com os indivíduos e com as instituições. Tudo que a gente fala em termos de estrutura de conteúdo, isso eu comprovei lá na minha dissertação, a gente trabalha para gerar essa relação de poder. Mas relação de poder é o termo técnico lá da faculdade. O que, que a gente está falando aqui? É essa influência na sociedade. E, e a partir dessa influência, e é, como que se constrói essa influência? Com os três tópicos. Produção de conteúdo recorrente, eu vi ali que o Rui Almeida comentou e ele esqueceu da autonomia sobre a veiculação e um discurso barra praxis, prática, que conecte a estrutura de sentimento de um período. Tá, mas por que, que a gente faz tudo isso? Tem um porquê. Para gerar simetria na comunicação. O que, que é essa simetria? Então, eu entro aqui na live e falo assim, pessoal, nós vamos falar sobre fórmula de Bhaskara. Então, eu estou aqui e vocês estão aqui. Quando eu, eu faço a primeira live, explicando o que é fórmula de Bhaskara, a gente já aproxima. Terceira, quarta... Quinta live, eu entro aqui na live e falo, pessoal, Fórmula de Bhakra, a gente está em simetria de comunicação. Me assusta que tem muitos jovens e adolescentes que nunca leram a Bíblia no sentido assim de nem saber o que a Bíblia trata. Por quê? Porque nós cristãos estamos aqui e as pessoas estão aqui. A gente aqui já tem simetria, mas a gente precisa praticar o ID para gerar essa simetria. Então, por que que se trabalha com produção de conteúdo recorrente, autonomia sobre a veiculação e discurso praxis que conecta a estrutura de sentimento de um período para gerar essa simetria na comunicação? Isso está não é tirado do nada. É um texto codificação e decodificação do Stuart Hall. Que hora que eu li esse texto me chamou muita atenção porque ele fala assim que quando a gente gera essa simetria se estabelece algo fundamental para a igreja que é a tal da leitura preferencial. Eu não sei se eu vou ser feliz no, no exemplo, se contenham nos comentários em relação a manifestações <risos> políticas, porque não é essa a intenção, mas vamos pensar em dois exemplos que estão fortes assim na nossa memória afetiva. Lula e Bolsonaro. Quando eu falo Lula para audiência do Lula, que gerou uma simetria na comunicação com ele, e ele já estabeleceu uma leitura preferencial, se eu falar Lula ladrão, a pessoa vai ler não, ele é perseguido político. A mesma situação acontece com o Bolsonaro, então o Bolsonaro fez alguma coisa, se eu gosto dele, nossa, mito, lindo, maravilhoso, ou não, é, ah eu odeio, ele é, ele é homofóbico, ele é isso, ele é aquilo não importa o que a pessoa falou, importa quem falou, por, ou a instituição que falou, porque essa simetria já está estabelecida. A gente tem casos tanto positivos quanto negativos disso. A gente teve um, um, um cidadão no interior de Minas que usava dessa leitura preferencial que as pessoas viam ele como João é, de Deus, que ele usava essa leitura preferencial para o mal. Porque, ah, não, ele é o santo. Então, mas não é esse o propósito. O propósito é entender o princípio. Quando a gente estabelece simetria, a gente estabelece uma leitura preferencial. E, e na publicidade, a gente fala do call to action. Então, quando eu chamo a pessoa para ação, existe já uma predisposição da pessoa aceitar isso de forma positiva. Se a gente trazer isso para a realidade da igreja, salvo situações pontuais, de revelação, como o Luciano já reportou para a gente aqui, que viveu, é, normalmente, o que, que a gente faz? A gente faz a pregação, e no final faz o call to action, e no final fala para as pessoas, quem quer aceitar Jesus, quem quer assumir um compromisso, ou, ou, ou renovar é, a fé em Cristo e tal, a gente faz isso no final, por quê? Porque a gente produz um conteúdo, de 40 minutos, uma hora, a gente produz esse conteúdo, gera simetria na comunicação, e existe uma leitura preferencial estabelecida. Quer aceitar? Opa, quero isso aí, parece ser bacana. Então, a gente faz isso no âmbito da retórica, dentro de uma pregação é, normal ali, do dia a dia da igreja. Mas a gente precisa transpor essa fronteira da mídia templo, para ir para a mídia para as mais diversas mídias. Então, quando eu falei ali atrás da importância da igreja pensar a estrutura dela como se fosse uma empresa de mídia, é por conta disso, para a gente ler, gerar uma leitura preferencial na sociedade. Então, onde a gente chegaria lá na frente, num futuro ideal das igrejas trabalhando a comunicação de forma estratégica? A gente pararia com aquele preconceito no trabalho quando a gente fala, ah, meu pastor antes de falar meu pastor as pessoas, nossa esse... o Luciano tem um exemplo na pregação que ele fala, quando o pastor ia no interior lá fazer um carnê para quem não sabe o que é isso procura no Google, mas ia fazer um carnê lá, ele ah, é pastor, não precisa nem dar os documentos, é pastor hoje já, já existe um preconceito em relação a isso então o que é esse preconceito estabelecido? É cultural. Um, o último exemplo assim para a gente ir para as perguntas, é, se a gente levantar aqui, ah, por que, que você torce para o Corinthians? Por que que você torce para o Palmeiras? Por que que você torce? Corinthians pro... não, não. Corinthians não. Então por que que você torce para o Palmeiras? Porque você aprendeu culturalmente, então produção de conteúdo recorrente, aquilo gerou simetria com você que não faz sentido você torcer para o São Paulo, não faz sentido você torcer para outro time, mas são times de futebol. Eu tinha mas... que ter combinado isso antes com você para falar do meu time, mas tudo bem. <risos> leitura preferencial, está aprovado. Então, culturalmente, é, é, a gente foi preparado para aquilo. E é importante a gente trabalhar dentro desses pilares para estabelecer essa leitura preferencial na sociedade para quando eu levar as boas novas e levar o evangelho, isso gerar conexão, gerar empatia por parte das pessoas. Outro aspecto importante, quando a gente fala ali de discursos práxis é, que precisam estar atrelado, que é um termo que no mercado se usa da importância dos influencers ter isso, a importância da autenticidade. Então, quando o, a gente opera nessa coisa do discurso da praxis, e isso é autenticidade, é verdadeira em nós, expressa essa autenticidade. As pessoas querem estar perto, querem ouvir. A gente tem 1.200 pessoas aqui nos ouvindo, possivelmente porque em algum momento essa simetria ou essa leitura preferencial foi estabelecida em relação a Luciano. Então, quando o Luciano lança alguma coisa, faz qualquer movimento, as pessoas têm uma tendência de aderir porque essa simetria foi estabelecida. Falei bastante, né? <risos> Será que é? Vamos abrir para perguntas aqui? Que daí eu vou passando. Se, se você tiver alguma pergunta em relação à sua igreja, ou mesmo em relação às questões que a gente tratou aqui de modo geral, a gente vai usar os próximos minutos aqui para a gente conversar a respeito disso. Então, deixa o eu... Marlon, enquanto, enquanto você já vai olhando as perguntas, eu estava pensando aqui, se quando Paulo escreve aos coríntios e diz leite vos dê a beber e não alimento sólido, o que vocês não podiam suportar, ele faz essa distinção do nível de dieta. Se ainda que talvez ele não tivesse essa terminologia, se a preocupação não era justamente simetria, né? Porque o que Paulo está sugerindo é que o pregador pode dar um, um, um alimento tão forte que, mesmo que seja alimento, a turma está tão fora do contexto daquilo que, em vez de fazer bem, vai fazer mal. Você acha que, que cabe nessa preocupação dos líderes quando pensam em comunicação? Sem dúvida, a simetria é fundamental ser estabelecida, é, e isso se estabelece com o tempo. Então, a simetria tem uma relação com a confiança. Então, quando você chega na igreja, se o pastor falar para você, ah, é, ajuda a limpar o banheiro. ah, Não, não vou. Mas quando você já passou alguns perrengues com o seu pastor, você caminhou com ele, você tem uma vida, existe uma simetria. Então, o pastor falar... Você vai gerar conexão. Eu estou vendo aqui que o projetor Ian, ele está fazendo uma pergunta interessante. A pessoa sente vontade de colaborar na comunicação de sua igreja local. Quais são os primeiros passos que ela deve tomar? Além disso, quais os cursos vocês indicam que deveriam fazer? A primeira coisa que a gente precisa ter no radar é, é assim, eu quero tocar no louvor da igreja. O que, é que eu preciso fazer? Eu preciso Sim. estudar música. Eu não posso, aleatoriamente, pegar uma guitarra e ligar lá. Então, a primeira coisa é, é buscar realmente conhecimento. Tem cursos específicos no sentido de graduação, que é publicidade, relações públicas, todos esses que envolvem ciências sociais aplicadas. Mas trazendo para o um universo mais prático, tem várias escolas, o Demai, por exemplo, é uma escola que tem vários cursos de marketing digital, você pode ter a noção das coisas ali. O que é interessante é a gente pensar e ver, é, é, é, é tipo o que a Bíblia fala, assim, ver de tudo e retém o que é bom. Porque tem muita coisa, por exemplo, uma coisa que eu abomino, assim, essas coisas de fórmula de lançamento. Não existe fórmula para comunicação. Existe estratégia. Então, ah, a gente está falando aqui que faz... Facebook, e-mail marketing, mas, de repente, para a tua realidade, é outra coisa. Por isso que é importante esse pensamento estratégico. E, para isso, existem um, é, esses cursos pontuais. Tem é, mais do que um curso, eu recom recomendaria você estudar sobre content marketing ou marketing de conteúdo. E o primeiro passo para entrar nesse universo de tudo que a gente está falando é é o livro do Joy Pulitzi, que chama Marketing de Conteúdo Épico. Então, é Joy Pulitzi, é, P -U -L -I -Z -Z -I, é Joy P-U-L-I-Z-Z-I. Joy Pulitzi, Marketing de Conteúdo Épico. Ele tem na Amazon, tem em português, é bem interessante. Você vai entender esse panorama do que a gente está falando. Que, geralmente, quando a gente fala em comunicação, a gente pensa muito na publicidade, que é a lógica de campanha, início, meio e fim. Aqui, a gente está falando de marketing de conteúdo, propriamente. Então, é importante se... entender sobre esse universo. E se a gente estiver falando de um colaborador num subdepartamento, que assim, pode ter ali foto, pode ter gravação de vídeo, é, é, a parte de transmissão, de repente a pessoa também não precisa ter toda a visão geral que o líder tem, mas é muito importante que na área que ela vai servir, que ela se desenvolva, né? É, nesse caso é buscar cursos específicos. E, e o, o legal da internet, por exemplo... É, eu e o Tiago, que a gente cuida dessa parte das gravações, mais ele das gravações do que eu, mas a, a gente não entendia nada de live. Hoje a gente está fazendo a live com uma captação muito bacana, porque a gente foi ver tutorial, é tempo dedicando, é pegar de noite lá, ficar com o foninho vendo como que faz, e é assim que é aprende, assim, não tem um... Por exemplo, fotografia, tem diversos cursos, mas é muito de você se interessar pelo tema. Então, assim, existem esses cursos, respondendo ao professor aqui, é, pontuais, que você pode fazer, mas é muito vasculhar, participar de lives, participar de treinamentos. Existe um movimento na igreja de tentar resgatar essa coisa, de lidar com a tecnologia, de lidar com a comunicação, é, é muito mostrar o interesse, assim. Espero ter respondido. Vamos procurar outra questão aqui? Tem alguma consideração, Luciana? Não. O que é básico, o Francisco Santos, o que é básico na formação da equipe de mídia e na produção de conteúdo recorrente? É, eu vou ser insistente nisso. É um planejamento estratégico, mas também você organizar os processos. Como que a gente opera dentro da Alcance Curitiba hoje? A gente tem ali, eu como um facilitador, que organizei essa coisa da estratégia. Então, quais os objetivos que a gente vai trabalhar esse ano? Então, a gente tem cinco objetivos estratégicos que a gente definiu a partir de pesquisa. Através, essa pesquisa é, é a que eu comentei anteriormente. Mas é também de ir no culto, perceber os movimentos, entrevistar as pessoas... Entrevista não é algo formal, é trocar ideia com as pessoas, entender o cenário, para daí sim definir os objetivos estratégicos. Então, o primeiro passo assim, para a igreja é, trabalhar é, é estruturar essa área. Como que a gente estruturou aqui? A gente tem um líder de área, a gente tem o pessoal da criação, que é layout, design, essas coisas assim, a gente tem o pessoal da mesa, que está relacionado ali com o vídeo também, e a gente tem o pessoal de redação. E daí e, e, na estrutura, hoje a gente não tem, mas está previsto isso, a gente ter alguém gerindo as redes sociais propriamente. Então, basicamente, seria essa estrutura. E daí, dentro disso, achar pessoas é, engajadas a fim de fazer isso. O que acontece, que é um desafio para as igrejas, a gente tem muito a cultura do voluntariado dentro da igreja, e isso é importante, isso tem que prevalecer e tem que manter. É, isso a gente faz assim aqui, o voluntariado é muito importante, mas tem é, pessoas-chave dentro da comunicação que elas não podem ser voluntárias. Por quê? Porque demanda profissionalismo, demanda prazo de entrega, demanda a gente vai ter uma conferência, a pessoa trabalha numa agência convencional é, de publicidade, ela vai focar no trabalho e na natureza de trabalho principal dela. Então, é importante fazer essa análise. Eu consigo ter pelo menos uma pessoa que orquestre tudo, em que medida eu consigo articular voluntariado. Então, eu tenho amigos é, da, de área de comunicação de igreja que trabalham só com o voluntariado, e tem, estrutura, e tem também pessoas que trabalham em uma estrutura híbrida, tem outros que trabalham com todos contratados. O mais importante é você trabalhar, é, encontrar o seu formato de acordo com a sua realidade. É, tem um outro cenário que eu particularmente não é, me identifico da, com isso, que é a questão de você terceirizar a comunicação da igreja para uma agência de publicidade, por exemplo. A agência nunca vai entender a sua realidade local. Então, por isso, eu acredito muito mais em fazer internamente. E esse fazer internamente é treinar as pessoas. Por exemplo, na Alcan, a gente tem um corpo de fotógrafos e pessoal que faz stories e vídeo muito bom. Mas tem outras áreas de layout e design que a gente tem tentado desenvolver. Então, sempre vai ter desafio nessas áreas. A questão é você entender a sua realidade. E mapear isso, criar processos. Então, por exemplo, em termos de processo, a gente usa muito o Trello aqui. Mas isso é uma questão de afinidade. Então, a gente organiza a pauta do Trello e vai desenrolando em cima disso. Então, espero ter respondido ao Francisco. Você, ah, isso é bem legal aqui, eu gostaria de falar disso. Eu escolho, né, Luciano? Você? você escolhe. Então, uma vez eu estava conversando com o pessoal de comunicação e ele estava impressionado, que, que eu falei que hoje, se eu não me engano, a gente está com 800 mil em, é, é, curtidas no Instagram, é, tem quase 600 no YouTube, e as pessoas me perguntavam, ah, vocês fazem campanha de ads e tudo mais? A gente, por política, a gente não acha errado, mas por política, a gente nunca fez ads para conteúdo que a gente está produzindo. A gente nunca fez, sub-12, a gente nunca promoveu no caminho da palavra, também não. Tudo orgânico. O que que é, é tudo orgânico. O que, que a gente faz, às vezes, ads? Quando são coisas pontuais. Então, por exemplo, a, a gente tem uma área aqui da, da Orvalho que é a área da editora. Isso envolve a comercialização dos livros. Então, para os livros, a gente usa ads, a gente trabalha numa dinâmica lá de trabalhar marca, trabalhar o produto, e tem um outro elemento que me fugiu agora. Então, a gente trabalha em alguns pilares de raciocínio ali das campanhas e vai trabalhando isso. Face, é, isso tanto no Google Ads quanto no Facebook Ads. Eu acho... É, Bastante relevante trabalhar com isso quando você tem um objetivo específico. Então, por exemplo, outra situação que a gente usa a ads é para promover é, os eventos. Então, não é, é uma verba, não é uma verba grande, mas no caso da Zadoc a gente coloca um pouco de dinheiro ali para promover o evento. Mas o, o, eu, eu acredito muito mais nessa fidelização da audiência por conta do conteúdo recorrente do que propriamente o Ads fazer milagres. É importante fazer em alguns momentos para alcançar o um maior número de pessoas, mas se você tem uma audiência engajada, você acaba fazendo a audiência, bem entre aspas, não me entendo mal, mas fazendo a audiência trabalhar para você. Então, às vezes a gente produz um conteúdo muito legal, as pessoas querem compartilhar. O que é fundamental é você não ficar querendo vender coisa para as pessoas, especialmente a gente que, que está num cenário cristão. A gente tem uma política... Isso é bem legal falar, Luciano. Até vou tirar aqui a pergunta para tratar disso. Ixi, me perdi. Cadê a pergunta? É, a, gente, a gente sabe que nessas técnicas de marketing digital, a gente sabe que se o Luciano começasse o vídeo assim... E aí, galerinha, tô chegando aqui, dá o like no, no canal aqui, o joinha no vídeo. A gente sabe que se a gente fizesse isso, a gente já estaria com muito mais inscritos. Mas lembra que, que eu falei lá que a gente não trabalha sobre a lógica antiga de Ibope? A gente trabalha em cima de pensamento estratégico. Então, o que, que envolve esse pensamento estratégico? A gente fez todo um estudo dentro do plano estratégico de pensar como que funciona a marca como marca Orvalho e como marca Luciano Subirá. E dentro do arquétipo de marca, que é algo que a gente pode desenrolar mais em algum outro momento, é, merecia uma live. É, sem dúvida, ou um curso só para falar disso. Ou o curso, eu sou mais a favor do curso, vai ajudar é. muita gente. Mas a questão do arquétipo, tem vários tipos de arquétipos. Quem tiver interessado procura o livro O Herói de mil O Herói e o Fora da Lei, que é um livro clássico de publicidade mas que ele fala desses arquétipos de marca. Então, o que, que são os arquétipos? Vem lá de Jung, psicólogo, então Freud e Jung, tem o Jung, ele tem os, os arquétipos de marca, e é esse, essas autoras desse livro que eu mencionei, elas é, pegaram os arquétipos de marca, aplicados a, os arquétipos de Jung, aplicados à marca. Então, por exemplo, você pensa na Nike, você pensa no herói, é o arquétipo do vencedor, o Cristiano Ronaldo, e as pessoas, assim, ah, superstar tal. Então, tem o arquétipo do herói. Tem o arquétipo do governante, então, é uma coisa mais sóbria. Então, por exemplo, BMW. Tem o arquétipo do aventureiro, North Face. Então, você não vai ver na comunicação da North Face um cenário como esse nosso aqui, fechado, no ambiente fechado. North Face é aventureira, então, as fotos são abertas, tal. Então, a gente fez esse estudo aqui na Orvalho e em relação ao Luciano, a gente chegou à conclusão que o arquétipo era do sábio. Então, você não vai ver o sábio. E aí, galerinha, curta, da... porque isso é bobo da corte, isso não cabe, não significa que tem, inclusive, pastores que trabalham dentro desse arquétipo do bobo da corte, mas não, não tem certo ou errado. Mas é, é importante você ter consciência da tua identidade para você também não sair fazendo o que todo mundo fala. Cinco passos para você bombar no seu Instagram, não acredite nisso. Faça o que está dentro do propósito estratégico da sua, da sua igreja, ou mesmo, quando a gente fala de pastor, a gente deu muita ênfase em igreja, mas todos os princípios se aplicam para pastor. Então, quando a gente fala em pastor, e a gente fala lá, volta lá em autonomia sobre a veiculação, a gente pode falar de livro. Por que não o pastor escrever um livro, reverberar as mensagens que Deus tem dado para ele? Isso é a produção de conteúdo. Então, é, basicamente é isso, entender um pouco essa questão da sua identidade e trabalhar isso dentro de um princípio estratégico. Repete o livro, é, O Herói e o Fora da Lei, Fabiano. É, enfim... Essa live, pessoal, a gente pretende deixar é, no canal da Orvalho, depois disponível. É, e, e, e vocês podem me adicionar nas redes sociais, o, o Instagram é o que eu uso mais, se vocês quiserem mandar alguma pergunta em box, ou mandar e-mail para o e-mail da Orvalho, é marlon.camargo.org.com na medida do possível, o que eu puder ajudar com dicas e sugestões. Pode é... repetir o, o e-mail, Marlon, para a turma poder ter tempo de anotar? É marlon É outro, outro ponto, assim, para a gente finalizar, que tem existe uma intenção no meu coração, que eu, eu, eu comecei numa estratégia pessoal de tentar fazer um movimento de treinamento nas igrejas, de ir nas igrejas fazer esse treinamento eu vi que isso é inviável para mim hoje. É, então, porque eu estou muito concentrado aqui no Orvalho, minha prioridade é Orvalho, a gente tem alcance também, e, e, e a, além de tudo isso, ainda estou produzindo minha tese e termino meu doutorado daqui a um ano e meio. Mas dentro desse universo de querer ajudar as igrejas e, e os pastores, a gente está pensando em fazer um curso no, na escola Orvalho, a gente ainda está formatando como fazer isso, mas a ideia é desenvolver um pouco mais é, esse tema para a igreja se preparar e se municiar em relação a esse cenário. Então, se tiver interesse, fala, poxa, que bacana, comenta ali no inbox, fala, fala mesmo no vídeo, que isso vai ajudando a gente a balizar o interesse de vocês e produzir um conteúdo bacana. Certo? É, eu até estava vendo aqui, Marlon, tem muita pergunta interessante que não dá tempo, mas isso também pode nos ajudar a pensar é, em como essas coisas podem sendo é, respondidas, seja lá em futura, seja na produção desse curso. Então quero encorajar o pessoal, mesmo sabendo talvez não dê tempo aqui de, de responder muita coisa, deixar a pergunta que você tem. Isso aí nos ajuda a ter um. Um universo de aplicação prática melhor daqui para frente naquilo que a gente quer oferecer para ajudar vocês. É, e de repente, se for recorrente as perguntas, de repente eu parto para o Instagram ali da, da própria Orvalho ou no meu pessoal, eu, eu tento responder isso na medida do possível, né? Que também a, a pauta. É, é... Eu, eu queria aproveitar, tem bastante gente aí ligada e que vai assistir a gravação depois. Né? E, e, e, e recomendar. O Marlon está preparando muita coisa para descarregar na mídia, na rede social dele também. Você pode né, seguir lá. Eu acho que vai ter muito conselho, muita coisa boa que pode surgindo, mesmo que não venha de uma vez. É, quero aproveitar e encorajar você. Né? Realmente tenho sido muito é, é, encorajado. Eu lembro, Israel, meu filho, falava muito: pai, a nova geração precisa de vídeo pequeno. Né? a princípio pensava aquele negócio, bom, meu filho é adolescente, tá falando do mundo dele, mas aí o Marlon vinha como um adulto me falar a mesma coisa, né, pastor, não é todo mundo que pega o vídeo de uma hora de mensagem, e às vezes a gente tem essa resistência que foi falado, eu era muito velha guarda nesse sentido, eu, eu lembro que eu ficava dizendo, não vou dar pouca comida para quem não tem fome, né, e um dia eu tava lendo a Bíblia e passei o, os olhos lá num versículo de Abacuque onde Deus diz assim, escreve a visão, grave em tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Foi nesse dia que eu desarmei, falei, peraí, Deus também quer alcançar o que passa correndo com uma coisa mais resumida, né? E foi a hora que eu baixei a, a, a guarda, a resistência, que Deus teve espaço para falar o meu coração. Ele falou, olha, eu quero que você amplie o leque de comunicação. Você vai falar mensagem menor para alcançar quem não ficar maior. Você vai gravar cursos inteiros para gente que tem fome e interesse para mais do que uma hora de mensagem. Então, assim... É, não é apenas a questão de uma tendência, entender as estratégias e os públicos, e eu tenho sido muito ajudado, sou muito grato a Deus é, por todo esse apoio que o, que o Marlon tem trazido e por essa sensibilidade que ele tem. Quando eu digo, cara, o Espírito Santo está me dirigindo a fazer algo diferente, a discussão né, encerra, e a gente tem visto nas duas coisas. Né, ouvir uma direção específica de Deus, bons resultados, mas quando não tem... E pelo bom senso, por aquilo né, que é, é, a gente percebe que já vem sendo testado. Né? Essas coisas, eu, eu, eu vejo... Marlo, quantos, quantos livros você já leu só para essa tese que você está escrevendo? Então, eu fiz um levantamento, só, são três capítulos. Eu, eu fiz esse, essa ferição certinha para o segundo, que é o que eu estou produzindo. Foram 40 livros. E só 40... para o segundo capítulo? É, só para o segundo capítulo. Mas esses 40 livros, se você pensar, é, são bem densos, assim, uhum. Então, tem livro de 700 páginas, tem livro de 300, tem livro de cento e poucas. É, e, e é interessante isso, levantar isso. Existe no mercado, e isso é uma consciência que impregna na cabeça das pessoas, é uma resistência à teoria. E a teoria é o que nos dá sustentação para fazer as coisas. Então, quando eu refuto uma ideia assim, ah, vamos fazer porque Flano está fazendo, eu não tiro isso do nada. Eu estou baseado em sustentação teórica. Então, é importante demais ler. Assim. Tem, isso também posso dar várias dicas, assim, eu já dei Joy Pulitz, e eu dei mais da, da, da questão tec, técnica do marketing de conteúdo, mas tem uma infinidade de, de livros de sociologia, de... Comunicação, mesmo, por exemplo, é, eu vi. Tem eu vi Dom... também uma diferença. Desculpa, oh, desculpa, termina aí. Só passar esse livro. Tem o Dominique Volton, que é um livro que não tem no mercado. Eu consegui na estante virtual. Eu acho que eu paguei 150 reais nele. Olha que absurdo! Mas é, é o livro Pensar a Comunicação. É muito interessante você entender todas as vertentes da comunicação. Toda essa discussão que a gente tem ali, ah, a, a, a Globo é só, não é? Se você entende o princípio da comunicação e a essência do que se trata, todas essas, essas discussões que se tornam banais na, na, na televisão, você começa a pensar diferente as coisas. Então, a dica maior assim, é leiam muito. Assim, procurem é, se embasar em leitura. É, e, vale. e a parte, a parte boa é que existem algumas pessoas com especialização, com muito gabarito em algumas áreas, filtrando e traduzindo para a gente o que tem de melhor. Então, resumindo, é, o Marlon me ajudou demais nesses anos. Dicas simples, às vezes. Olha, como se postar na rede social, qual o tipo de, de, de foto você deve pôr ou não deve pôr. Eu vi a, a diferença que isso deu... Na, na resposta, no engajamento, é, é, tudo isso é, é muito importante a gente poder dar ouvida e atenção para quem tem bagagem. E, e o que vale ressaltar, assim, para a gente ir, ir, ir finalizando, é que a comunicação só, por si só, ela não, não vem de nada. A gente precisa ter um produto bom. Que Eu li o comentário aqui do pessoal falando da do quão... É, com conteúdo o Luciano tem, e isso é a verdade. Então, se você pegar é, e querer transformar algo só pela comunicação, ele não vai ter o discurso e a praxis, porque não é verdadeira. Então, é importante a gente ter esses princípios no radar, para a hora que tomar as decisões, a gente tomar a decisão acertada. Nessas situações pontuais assim que a gente tem falado, é, que, que você mencionou, na verdade, eu lembro quando surgiu o IGTV, eu não sei se você está lembrado, mas que, ah, vamos fazer, vamos fazer, a primeira coisa que eu falei é não, vamos esperar para ver se é algo que vai ter adesão, e até porque a gente já tem vários outros conteúdos, não tem, a gente não precisa fazer porque todo mundo está fazendo, então essa, essa nóia, assim, desculpa o termo, mas essa noia por inovação, precisamos fazer tudo, não é bem assim. Então, sempre, façam o que tiver de acordo com o teu propósito como igreja, como pastor, como instituição. Agora, eu confesso publicamente que faz muito tempo que você está no meu pé para fazer as lives. Ah, até eu... é isso. Né? Vou deixar você celebrar isso em público agora. Não, e... Não, tenho... não. E pela, não. Minha, pela minha própria correria, dificuldade de conexão boa, às vezes viajando, eu nunca me animei. É, esse tempo de pandemia e isolamento nos... É, obrigou a aderir a isso, e é impressionante como a gente tem visto a resposta boa da parte das pessoas, né, eu tenho gostado de poder fazer isso, da gente ver o quanto a gente também consegue ajudar as pessoas, e acho importante você, que tem tentado ajudar e colaborar no seu ministério, na área de, de, de comunicação, né, saber ter o, o filho e o tato, né? o Marlon nunca me pressionou, nunca me oprimiu, é, tá sempre dando a dica, tá sempre alejando, tá sempre falando, né, mas às vezes tem um timing, de quando a gente do lado de cá entende, ou quando Deus desperta o gatilho e usa isso, e, e, e saber ter esse ping-pong, então para mim é gostoso ver que como pastor, eu não tenho um, um cara que tá batendo de frente comigo, ele tá mostrando, eu quero ser seu parceiro, eu quero te ajudar, eu acredito no que Deus te confiou, então, assim, o equilíbrio dessas duas coisas também acho que é algo que vale a pena. Tem gente que sai de uma live dessa e já vai oprimir o pastor, e aquela resistência que a gente falou, em vez dela ser quebrada, ela aumenta. E aí também não ajuda. Deixa eu dar uma dica para você que quer oprimir o seu pastor. Oprima ele com dados, com, com informação pertinente. Não vá querendo, ah, porque eu ouvi na live e tal, pressionar ele com isso. Quando você trabalha com dados, com embasamento, o convencimento se torna muito mais fácil. Às vezes não é o tempo. E o pastor, com a visão de gestão que ele tem todo, porque a gente dentro da igreja é uma área dentro da igreja. Então, é, é importante é. respeitar esse timing das coisas. Tem várias coisas que eu gostaria de ter feito lá atrás e a gente está com, começando a implementar só agora. Por exemplo, o podcast. A gente está para lançar um podcast do Luciano. Ó, Boa. É, mas a gente levou dois anos discutindo assim, vamos não vamos cabe. Agora a gente entendeu que é o momento. Então é importante ter essa sabedoria no, no timing de lidar com as coisas. E para encerrar, é porque a gente tinha que manter aquela recorrência que você sempre defendeu, né? Então não adianta também começar empolgado, acreditando e em não manter. Então, esse ano, Deus me dirigiu, mesmo antes da pandemia, a segurar o ritmo de viagem e produzir conteúdo. Então, a gente está conseguindo implementar muita coisa que antes era só projeto. Para encerrar, pastor, eu acho que cabe o senhor orar pela gente, pela área de comunicação, pelos pastores que estão nos ouvindo, e na sequência a gente fica à disposição nas redes sociais. aí. Pode ser? Pode ser, tá ótimo. A cada um de vocês, muito obrigado pela sua audiência. Quinta-feira que vem, nós vamos divulgar nesse mesmo link aqui do site. É, eu vou ter uma, uma live com o meu amigo pastor Danilo Figueira. Danilo é um, um camarada assim que eu admiro demais como pregador, como ensinador, é, como pensador. É, talvez quem acompanha aí nossa rede social sabe que desde um, um Twitter até Instagram... É, é, das mensagens que eu mais reposto são, são as dele, né? a capacidade que ele tem, eu acho que eu sou um, um ensinador que bota as coisas no papel, Danilo é um escritor, e eu convidei Danilo para quinta-feira que vem, às 9 horas, é, então, quinta que vem, lembrando, não é amanhã, da semana que vem, né, às 9 da noite, nós vamos fazer uma live, nós vamos divulgar isso bastante aqui na rede social, mas vai ser um, um, um tempo muito legal, eu acho que vale a pena se separar esse tempo e ouvir esse homem de Deus aqui junto com a gente, vai ser top então vamos lá, vamos orar pai, muito obrigado por esse tempo de conversa a gente tem tentado tanto repartindo perspectivas bíblicas e da tua palavra, como também é, de toda essa bagagem prática, natural de, de estudo de, de, de, de mercado que o Marlo tem trazido e nos ajudado tanto a gente tem tentado usar isso tudo para ajudar os nossos irmãos nós oramos que cada igreja representada nessa audiência possa ter de fato é, é, a sua comunicação não apenas agora de forma imediata mas daqui para frente ao longo dos anos crescendo, se fortalecendo ampliando a sua visão, o seu foco a sua estratégia nós oramos por dias onde a igreja entenda que de fato pode ter um posicionamento mais mais acurado nessa área de comunicação, ser mais efetivo, produzir mais resultados, esses dias de pandemia ajudou tanto a tantos líderes a entender a importância de melhorar nessa área e nós oramos que o teu espírito de fato nos guie, nos dirija nesse processo estratégico para que a gente possa fazer cada vez mais, cada vez melhor para o teu reino e para a tua glória. Abençoa os nossos irmãos e irmãs, suas famílias, oramos que o Senhor os guarde, os proteja nesses dias, que o Senhor também os proveja em dias de incertezas econômicas e que, acima de tudo, eles sigam crescendo e se fortalecendo no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Amém.